Rei Hei, detetives NIVES, sejam bem-vindo a mais um vídeo! E hoje a gente tô tá aqui pra jogar um pinguim 3D. Eu vi no canal do None, tô com vontade de jogar, né? Já avisei que vai Então eu vou baixar aqui. Aparentemente sei. é inglês e misturado com espanhol. Sempre não tem português, né? Na moral, quem esquece da gente. Tem, a gente pode falar para o Windows Nunes, Mac OS e tem o índio opções. Olha que legal. Pior que eu me acostumei a falar o Windows Nunes mesmo, na moral, não sai da minha cabeça. Hey, hey. Ó, oh, tá baixando rápido, que legal. Então eu vi no canal do Nônio, eu vou deixar o vídeo na descrição. Tem, tem até bastante coisa legal aqui, hein? Tipo assim, eu não tô entendendo nada, eu tô preguiça de ler. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Sempre fico com preguiça de ler, na moral. É, literatura não é meu forte, gente. O meu forte é geografia e história, humana. Mentira! Nem português é, entendeu? Nem português, nem matemática não é comigo. Literatura... Vamos instalar aqui... Bem-vindo ao Clube Pinguim 3D. Feiticeiro, gente. Olha a misericórdia. Passo requerido 125 megabytes. Eu tenho. O bagulho é em 3D e é mais leve do que o New Clube Pinguim. Jogar o Clube é, tem que checar. Não sei. Tá checando as atualizações. Vamos lá, tá baixando aqui. Não, não baixa no Unidrive não. Vai encher meu OneDrive. Na moral, aí vou confar. Apareceu essas opções aqui de configurações Vou deixar gráfico No baixo, né? Não baixo Muito baixo. Vou deixar essa resolução Aqui. O monitor O monitor só tem um. Monitor Na moral. Eu não quero Em janela cheia, né? Então vou deixar Ô oh, louco, que lindo. Eu disse que eu não queria Em tela cheia, né? Gente, eu não tô nem sabendo Inglês, na moral. Eu acho que era o contrário Ô oh, louco, que lindo. Na moral O Noni disse que não. Deixou na descrição Que não recomendava esse jogo Mas não vem porque é cagão. E eu falei, fiquei. Fiquei curioso, mas ainda por não recomendar. Disse que era sombrio. Nossa, aqui tá muito escuro, hein? É, gente, tá, o Bandicam tá todo desconfigurado. E quem disse que isso é problema meu? Ai, que susto. Começou uma música. Gostei da música. Não tendo copyright, eu gostei. Ah, eu vou ter que criar uma conta ainda. Criar um pinguim. Linguagem. Inglês e espanhol. Eu prefiro inglês, né? Linguagem de boludo não é comigo, não. Desculpa. Vamos lá. Criar um pinguim. Respeito, é, perdão e paz. Eu concordo. Eu não vou ler, mas eu concordo. Eu Não, não quero um pinguim azul. Ah, é roxo, vai. Ah, esse pinguim é engraçado. Eu achei fofo. Tipo, parece aqueles pinguim rebaixados. Usei o name Vou colocar Febraim mesmo Vou usar não Checando o nome Ah, eu tenho que completar na... Aê, saiu da tela cheia Não! Eu não sei como é fechar o jogo Como é que sai da tela cheia agora? Aê, eu vou fechar o jogo E vou reiniciar em tela minimalista Gente, cliquei em fechar E não quer fechar Então se ele não quer fechar A gente vai, o que? No gerenciador de tarefa Que fecha... Olha isso, gente A CPU ah, Fazer um pinguim Vou colocar febra mesmo Assim eu vou colocar Um, dois, três, quatro A cor vai ser roxa que eu gosto de coisa roxa Seleca -se no ar Mandando pro seu pinguim Socar no ar Amo socar no ar É só isso? Não tem que colocar em meio? Não janela Aí vai abrir assim Aê Esse low é muito bom, né? Não Mas eu vou abaixar aqui Que eu acho Meu Deus É muito alto eu sempre esqueço. Eu vou colocar. Eu vou entrar no bizarde que tá com mais pessoas, né? Caraca, tô controle com o mouse. Gente, olha isso, gente. Eu sou um anão, um pinguim não Isso aqui é uma pessoa? É pra falar. Hello, Febrain. Bem-vindo. a é uma mina. Tchau. <risos> Foi uma boca, velho. <risos> É, pegar. É, o chapéu foi adicionado. chapéu de minerador foi adicionado. Não ligo. <risos> tô brincando, tá? Eu posso escalar através de um buraco. Não sei não, né? Pinguim não escala nada, né? Ah, isso aqui que é sombrio. Nossa, que isso. Aqui tudo escuro. Que isso? Não dá pra... Ah, uma placa de perigo, né? Gente, eu tô com medo. O que, é que eu tô fazendo aqui? Buraco encontrado. Aqui apareceu... É, Alatar planeja não sei o que é isso vamos pular uhum, uhum, uhum interessante gostei gente, eu acho que eu deveria ter lido gente, eu não tô vendo nada é só uma coisa preta eu tô descendo ai meu Deus será que eu tô indo pro inferno? ai, ainda bem tem pedra aqui olha que coisinha fofa sou eu na né? moral é um pinguinho não, gente esse aqui não é o clube Pinguim 3D que eu já joguei gente, como é que sai daqui? ah, dá pra ver o chão ah, tô bug eu tô buguei e aí, buguei eu quero sair daqui eu sou com medo eu vou fazer o de novo. Ah, tem que colocar senha. Assim, vou lembrar senha, assim, né, na moral. Preguiça. Stefan. Ah, aqui é apenas é, a equipe tá testando. Gente, eu ainda continuo aqui. Onde é que eu tô? Essa gente tô ficando com medo. Ah, eu saí. Caramba, eu tô em Marte. Pula! Suicídio! <risos> Gente, usou imagem, na moral. Eu gostei desse lugar todo roxo, a aurora boreal ali em cima. Eu gosto de roxo, gente. Por isso que eu escolhi, né, mano? Agora, como é que eu saio daqui? O nome disse na descrição que não é clu, clube pinguim. Não é mesmo. Isso aqui é clube pinguim, gente. Deveria ser o um mapa do clube pinguim, né? Mas não é. Gente, eu quero sair daqui. Na moral, eu já cansei só de ver que eu vou ter que andar isso tudo. Não dá pra correr, não? No... Ah, sério? No shift ele anda mais devagar ainda. Tipo, eu quero correr, meu filho. Isso aqui, ele tá correndo? Também tá pinguim, no corre é o tamanho dela da pança desse pinguim, tem que crescer um pouquinho, né? Eu sou gordo, mas eu sou alto, então eu posso continuar gordo. Tô vendo uma floresta ali, eu tô querendo ir. V gente, a agora que eu vi tab conversa com rei hey, lindos. Lá português mesmo, espanhol, né, gente? Porque Lindos também M é o mapa. O aeroporto aqui. Agora que eu vi o mapa, aperta N. Eu sou muito cego na moral. Gente, o Microsoft <risos> Defendeu contra algum vírus aqui, provavelmente Não sei o que aconteceu, eu sei que entrei nisso aqui Apareceu um vírus o <risos> cara, querendo meter um trojão Ainda bem que não tive que colocar meu e-mail nisso Gente, é muito estranho esses lugares Eu vou te falar, eu prefiro o Corpo Pinguim 3D, viu? Mas que jogo mal feito, viu? Na moral, será que dá pra entrar? Esse pinguim anda muito lento É a letra E eu, precisa... ah, eu preciso de licença pra voar Então eu nunca vou voar, na moral nossa, eu, fiquei... eu vou desinstalar esse jogo, gente. Tô com medo. Nossa, pra mim ver isso aqui tudo. Oh, que legal, velho. Tem avião de várias marcas. ó oh, aquele lá, o último lá bonito. Os últimos. É avião. Avião comercial, né? Esse daqui são jatos. Prefiro viajar em. Ah, aqui é Liklopdor. Será que vai dar a mesma coisa? Vamos mudar pra outro lugar. Vamos. Ai, tem mais coisa aqui. Tem muita coisa oh, aqui é parecida com o clube pinguim. Ah, não, não é não. Essa aqui é? Não, não é não. Esse aqui eu achei mais parecido. Tem bastante local pra explorar, hein? Bora ver o que chama mais atenção aqui meu. Nenhum, né? Eu vou zoar, não. Eu... Esse lugar aqui me chamou mais atenção. Eu vou nesse navio aqui. Fui pra algum lugar aqui. Tá nevando aqui em todos os lugares, né? Aqui tem uma porta. Mas que é isso, gente? O príncipe de Saira. Ler... Não, não quero ler livro, desculpa. Mas eu achei... Divertido essa cara. Alguém entrou. E aí, amigo? Não vai fazer nada, não, né? Ele tá com uma bolha, gente. Olha os caras desses pinguim. Ah, ele também tá veio aqui. Ele saiu de novo quando eu cheguei. Episódio 2. O grande detetive. Amei. Já quero assistir esse. Você tem alguns filmes. Não entendi. Ai, que medo, velho. Para. Use barra TP jogador para ir para o lugar dele. Olha, aqui tem TP igual Minecraft. Ah, eu tô aqui no cinema. Oi. Não dá para fazer nada. Deixa eu ver. Letra H. Ah, letra H. Eu fui o meu igre. Eu tinha esquecido que a letra H vai pro igre. Que igre. feio. Na moral. É um grupo mesmo. É aqui? É só a minha casa? Letra C. Comprar grupo Você quer comprar o crass Sim. Você já tem <risos> que horror. Que isso? Igor submerso. Eu quero. É esse aqui que tá mais claro, né? Ah, esse aqui com floresta é bonito. Ah, eu preciso de moedas. A letra O. faz o quê? Pesquisar por item. Não lembro de qualquer item. Acho que eu tenho esse espaço todo pra montar meu drone, né? O microfone tava caído. Gente, tá chovendo uma chuva. Chuva suspeita aqui, hein? Chega a estar travando. Nossa, que lag, hein? Parabéns pela chuva mal feita. E aonde é que eu tô? Ah, tem um pinguim aqui. Ah, é NPC. O que você tá fazendo, amigo? Ah, você tá com as partinhas. Ah, que fofinho, gente. Nossa, me empurrou para lá pra longe. Ah, não dá pra me subir Ah, dá sim eu Queria subir Aí <risos> Potocó Minha aguinha Potocó Isso aqui é um estádio Isso aqui é o quê? É um ritual? Me lembra Animais Fantásticos O clima de Grimvedeiro Que tem essa parte aqui É parecido com isso aqui Quero ver como é que é esse daqui É horrível Barulho Ah, ser é tanto frio que morri. Meu Deus Eu vou morrer Eu sou um pinguim Deixa eu ver se eu morrer O que vai acontecer Aí ah, eu vou entrar Vou entrar Se eu morrer Eu vou morrer, né? Eu fui deslogado. Será que eu morri né? juntando ao Voz? Mano, que isso, velho. Na moral, eu morri pra sempre? Ai, gente, eu tô com medo. Ai, ai, eu tô com medo. Para. Eu morri. Tem um aqui atrás de mim. Oi, senhor, você tá vivo? Você tá meio... Sem comer, né? Ai, meu Deus, gente. Não vou olhar pra trás, não. Gente, onde é que eu tô? Gente, que jogo estranho. Na moral, eu vou encerrar por aqui. Eu, vou, eu não quero ver isso aqui, não. Eu durmo sozinho, tá? Pensei que o velho ia correr atrás de mim. Gente, que chocado. Ah, eu vou para pra vida em 3 minutos e 46 segundos. Eu não vou esperar, não, meu filho. Infelizmente acabou por aqui. Eu queria fazer uma coisa mais, mais colorida, hein? Eu prefiro o Animal Jump. Na moral, mais colorido. Macabro. Gente, eu tô com um frio na barriga. Bora ver o que tem de vírus aqui. Eu vou instalar esse jogo, tá, gente? Não baixa esse jogo, tá? Tá aqui o jogo bugou de novo. Que horror. 32 bits. Baixou 32 bits. Beijo na asa.